A Conferia do Bolo Podre e Gastronomia do Mundo nasceu em 2011 com o objetivo de promover um pouco daquilo que é esta região. A doçaria castrense tem como rei o Bolo Podre, é um, bolo, um pão, um doce, que pelos históricos que nós já procuramos tem mais de 200 anos, mas entretanto nós acreditamos que tenha como james, portanto, Fugaça, que já em 1500, na parte mais poente do Conselho, pagavam como dízimos. Ora, se tínhamos um bolo que os senhores da terra percebiam como dízimo, certamente seria já um bolo excelente. Se nós procurarmos, pois nos meios de comunicação, encontramos talvez 100 ou mais nomes de bolos podres. O nosso é registrado bolo podre de Casteira. mas a grande diferença do nosso bolo podre em relação ao outro, e não encontramos ainda o outro igual, é que ele tende -se e amassa-se como pão. Não leva qualquer eh, líquido, a não ser as gorduras dos os ovos. Eh, e depois há uma arte é de saber fazer nesta região que o torna diferente com características únicas. porque é o nome e porquê é o povo Depois de morbilharmos muito na pesquisa, a única coisa que encontramos até hoje que amanhã poderá ser desvendada por qualquer manuscrito que apareça. Aqui a massa é uma massa que, quando atendemos precisamos de a aconchegar com o pano com, para que ela se segure, porque senão ela não segura. Se nós tendermos um pão de milho ou outro tipo de pão, quando acabamos de tender, ele fica e depois no forno pode ter um comportamento ligeiro, mas ele aguenta-se. Aqui não, é uma massa podre e, portanto, não se segura. E é dessa massa fina, pela sua qualidade, que lhes dão o um nome, No nosso ponto de vista, até ontem, por aquilo que encontramos, e onde nos alicerçamos para justificar a razão do nome bolo podre. O bolo podre é um bolo que se come no dia, para as pessoas que gostam dele quentinho, eu pessoalmente, enquanto confrado, gosto dele, chamo descansado, que é o bolo podre com mais de um dia, mas depois do bolo podre, ao fim de 10 dias, quando fica já ligeiramente seco, se nós o conseguirmos tostar numa baixa temperatura, vai adquirir um sabor que não encontramos de uma outra forma, através do crocante familiar Nós no bolo podre também aproveitamos tudo, tudo, tudo, desde a simples migalha até a fatia mais nova, que é a parte central. Mas, sem dúvida nenhuma, mergulhar esta região é e salarial dentro desta região é aqui que se adquire todo o seu sabor, todo o seu humor.